Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mas nem todo mundo tem lealdade Natal da Groove Street Então fique em limite Que agora eu vou explicar Dessa agora eu vou te gasofar. Não lembre da Groove Street E o traíra do Big Smoke saiu de lá uh!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 Tô nem suça, te batendo bem aqui Ei hey, rima huh? acumula, tá ligado que eu faço meu frio Antigamente eu tô ligado que você falou de gantinho Na verdade você vai fazer show de Eu acho que agora vai fazer o dedinho Mas agora eu vou ter que bater Cê tá ligado, eu tô te estagnando E nesse dia eu já vou te bater Cê tá ligado, eu já tô te matando Sinceramente agora rima acumula MC magrinho, eu te bati, pumba na pumba, vem tá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 Pimentinho não sou o Dennis, vou ficar embaixo do seu sapato porque eu tô lançando uma marca de tênis. Uh! Uh! Três, três, dois, um, rima!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 Você perde a esperança. Você fez travar, mas você não disse que era o lança. Hoje a Levinsky toma no cu. Eu não fora o bico verde, mas bato ah. no bico azul. Uh! Só <Risas> é que você sabe que. Agora... Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! 3, 2, 2, 1, a... é azul, Só que você tá errado. Se eu sou o lança, acabei de deixar o seu pé gelado. Até porque, <Risas> meu mano, você é usa um bico. Vou jogar você na parede o um passarinho racha o bico. Uh!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 Aê, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah. ah, é... demorou, demorou, demorou. Você é o azul, mas aqui eu tenho um swing. Mas você vai perder, eu tô rimando neste ring ou neste ring. Não entendeu? Eu causo o seu fim, eu sou o vermelho. Vira três, vai ganhar de mim. Vai. Ah!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 Não. Agora eu já voltei, tá ligado mano? Provando o que é que eu sei? O mano errou no grito, irmão, papo que convém, pra provar que sem é a vida em geral, vai errar também. Mas eu volto nesse house, que você que se fudeu, se o assunto for batalha, quem não pode errar sou eu. Me falaram até essa fita, mas é que eu sou contundente. Nem a chuva me parou, quem dirá um merda na frente. Oh!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 e o pastor metalhador acabou de te derrubar Tá suave que você não arrumou nada Minha bíblia é sagrada, essa praça tá sangrada Uou!